muito bem gente graça e paz a todos é, seja bem vindo aí ao canal né, da rede saudade do sertão é, que Deus te abençoe grandemente né? é, muito bem, hoje trazendo aí mais uma aula, mais uma videoaula é, ensinando um pequenino detalhe para você que ainda tem o Windows 10 né? É, você que trabalha com o Windows 10 que para quem não sabe né, o 11 já está despontando por aí é, em 2025 aí o pessoal vai é, já vai bloquear é, algumas coisas do Windows 10, né? Passar pro, dois, pro, pro Windows 11. Tem gente trabalhando com Windows 7 ainda, né? É, tem gente trabalhando com Windows 7. Eu não vou falar nada não para quem é, não, né? É, se você ver, olhar o selinho aí na tela do computador, você vai ver quem está trabalhando com Windows 7. Mas para fazer essa aula, né? Eu fui obrigado a coligar uma a é, coligar uma máquina com a outra, né? É, vou te mostrar como faz isso. Nós estamos interligados com essa máquina, é, com a máquina que eu tenho lá no na, na sala, né? na minha sala, é, que está lá em outro cômodo da da residência. É, aqui lá é o Windows 10. Eu vou mostrar para você como você desinstala ou é, desinstala um um, é, um programa que você tem aí no seu computador, né? Às vezes você tá, tenho acabou de comprar o, o PC agora, né? É, e ainda está apanhando demais aí para para mexer com o Windows 10. Vou, vou mostrar para vocês pequeno detalhe, né? É até pegar prática não é fácil não, né? O Windows 7 é muito diferente, muito mais fácil, né? Mas isso aqui também não é grande coisa não, viu gente? É, não não se preocupa não, né? Logo logo você pega o jeito. Na hora que você pegar o jeito o 11 entra pronto, lascou tudo, né? É, aí complica tudo, mas sem perca de tempo, deixa eu falar para você, deixa a sua inscrição aí no canal, se é a primeira vez que você está nos assistindo, deixa a sua inscrição e também é, deixa aí o seu joinha para nos ajudar, né? É, aqui tem muitas videoaulas espalhadas pelo canal, tem filmagens é, por, a, por onde nós andamos aí, às vezes saímos aqui, está <coughs> é, é, um pouquinho... É de poeira aqui o local, né? E o boi tem renite, aí acaba lascando tudo. Estamos gravando às 8 horas da manhã, é da quarta-feira pós-carnaval, graças a Deus. Acabou essa época, né? É, graças a Deus, né? Agora é só alegria, vamos trabalhar que o ano só tá começando, né? É, coloca Deus na frente, o resto tudo é conversa fiada. Vamos lá, vamos trabalhar? É, então vamos lá, vamos puxar outra tela aqui, ó. Nós estamos em coligação com outro computador lá da sala, que é um outro modo de trabalho, né? É uma, uma hora eu vou fazer uma aula explicando para você como é que funciona esse sistema remoto, né? Eu estou não, eu estou gravando num computador e você está vendo a tela do outro lá do outro canto da residência, né? Aqui. É, igual eu te falei, vamos desinstalar um programa. É um programa que está instalado no Windows 10, né? para te mostrar aí, né? Vamos lá. Aí você vem aqui, ó. É, você clica aqui com é, do, o mouse do lado é, esquerdo, né? É, com o dedo do lado esquerdo. É, agora você digita aqui simplesmente painel. Painel. Isso. Tá vendo aqui, ó? Aí vai abrir aqui, você digitou o painel, vai abrir esse esquema aqui, ó. Você clica em cima. Aí vai abrir essa planchetinha aqui, que praticamente é igualzinho o Windows 7, né? É igualzinho, tem pouca diferença. Vamos lá, aqui você vai vir em programas. Programas e recursos. o pessoal, antes de, de reclamar do áudio aqui, né? É, tem muita gente que é, é ingrato, né? às vezes aprende as coisas de graça e não fica reclamando. Eu tenho um probleminha com esse microfone meu aqui, é, que até hoje a gente não arrumou. Né? Às vezes eu preciso digitar o, o, o, o teclado, fica um pouquinho distante do microfone, eu me afasto um pouquinho o som dá aquela sumidinha. Né? Mas dá para você entender, né? basta você ficar esperto, né? você já está... É, aprendendo o um negócio de graça então não reclama não né o pessoal que fica aí colocando aí é, deixando aí recadinhos né é porque tem de melhorar isso aquilo é porque você paga meu salário né é deve ser isso é, Você não sabe a luta que nós passamos para poder fazer esse trabalho vamos lá aqui tem os programas que você tem instalado no computador né? no caso né é, aqui vamos ver alguma coisa aqui que pode ser é que pode ser desinstalado, será que eu tenho alguma coisa aqui? É, que pode ser desinstalado, é, só para demonstrar, eu vou de desinstalar isso aqui, ó. Esse free Hip, aqui, depois eu instalo ele de novo, né? Você clica em cima, ó. clicou em cima, você pode ver que tá marcado, você vai lá em cima com o botão do lado esquerdo do seu mouse, clica, desinstalar, é, desinstalar, né, é, muito bom, é, como nós estamos em conexão com o outro computador, deve ter aberto uma plaquetinha lá, né? Uma plaquetinha lá é, para liberação. Deixa só dar um espacinho de tempo aqui, gente, só um segundinho e já volto com vocês. Muito bem, né? tá aí, né? Abriu essa plaquetinha aí, eu precisei liberar lá na, lá na outra máquina, né? Essa, esse conflito de Indus 7 para Indus 10, é claro, sempre dá um probleminha. E não tive outra opção e usar outra máquina. Vamos lá, aqui você, é, nós vamos clicar aqui, seguinte, né? Você clica seguinte aqui, que vai dar conflito quase direto aqui, né? É uma beleza esse negócio de de, é, de interligar as, outras, as duas máquinas para fazer videoaula. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos liberar lá de novo lá. É, vamos é, liberar de novo lá. Pronto, gente. Tá vendo aí? Ó, muito facinho, né? É, agora é só você clicar desinstalar, né? Provavelmente qualquer programa, pro, pro, é, programa que você é, escolher aí, né? Do seu computador vai ter esse mesmo esquema. Né? É, o meu aqui eu não vou clicar desinstalar que está dando um conflito. Nós estamos interligados com a outra máquina lá na sala. Mas o é importante é que você já achou o caminho para a desinstalação. Eu creio que todo mundo sabe como desinstalar um programa. Você vai em frente que vai dar certinho, tá bom? Um abração para você que está ligado, né? que está aí ligado com a gente. Não se esqueça, deixa aí o seu like e se inscreve também no canal. E nós estamos aí com certeza logo logo com a próxima videoaula, tá bom? Aquele abraço, Deus abençoe.